Fala pessoal do grupo de Telegram aí do Desafio, tudo bem? Olha só, resolvi gravar um videozinho com umas diquinhas extras aí pra vocês, pra ajudar a melhorar aí os, os trabalhos, assim, tá? Que precisam ser entregues até o dia 25, ou seja, amanhã às 6 da manhã, tá bom? Então vamos lá, umas dicas extras pra vocês. Tá? Aqui a imagem do predinho também, tá? Então vamos lá, primeira dica que eu quero dar pra vocês... Quero que vocês venham aqui, olha só. Volta aqui, vem ferramentas, sondas de reflexão, tá? O que acontece aqui em sondas de reflexão? Deixa eu tirar aqui esse DOF. As sondas de reflexão, pessoal, que são esses pontos que eu coloquei aqui, olha só. Tá vendo? Ó, ó. A gente vem aqui, ó. A gente vai ver que tem, ó, essas sondas de reflexão, tá? Ó, no caso aqui, é a sonda é, em cubo, tá? Olha, tem uma delas, ó, em cada janela, tá vendo? para que serve? As sondas de reflexão ajudam a melhorar, tá? O reflexo, os cálculos de reflexo, tá? Ele já tem por padrão os cálculos de reflexo, tá? Só que as sondas de reflexão, na hora que você renderiza... Tá? Ele gera ele ele gera um, uma qualidade de reflexão melhor. Então olha só. Clico, seguro e arrasto. Ó, percebe que até aqui a som, a reflexão na janela aqui, ó, ela vai mudando, então ó, vamos colocar essa sonda de reflexão aqui. E aí aqui a gente ajusta a altura dela, ó. ela tem que ficar ela tem que ficar centralizada, tá? É isso aqui você dá um atualizar e pronto então insire, insira sondas de reflexão nas partes envidraçadas nas, nas partes é, aonde né? a gente tem reflexo tá bom o que mais aqui que eu vou te dar vou dar de dica aqui para vocês vamos aqui em imagem e em more tá? nós temos aqui câmera tá perspectiva sempre ligada Lembrando que o DOF não pode ser muito alto, tá? É, reforçando vocês, o tempo, tá? Aqui a gente deixa o céu. Eu vi pessoas perguntando, ó, céu limpo, que é verão, né? Aqui é um céu meio nublado e aqui, olha, você pode mudar as estações do ano, olha, tá? Então aqui é meio que um outono. Então percebe que tem uma, as árvores elas respondem de acordo com o, o a estação do ano que você está. Verde, tá vendo aqui, ó? verde aqui já fica amarelado tá aqui olha é o crescimento isso aqui é geral tá vendo ó? então aqui para você ajustar de uma maneira geral é o tamanho da, da vegetação tá o que mais que eu posso passar para vocês ó iluminação é importante ó balanço de brancos tá que é o white, é, o white balance ó se você quer a sua imagem mais vermelhada né vai desculpa amarelada né eu costumo usar essa imagem sete mil tá não tem o que é o certo mas procurem deixar ela não muito amarelada e não muito é, azulada né tá sombras As sombras você consegue é, ajustar aqui ó zero você não, não, né, não, não tem cabimento aqui tá o default aqui é 400 vocês percebem aqui ó vocês podem até abaixar um pouco mais interessante é usar aqui o 400 tá e o desvio aqui, pode deixar como padrão também, não tem problema, tá? Então, balanços de brancos você encontra quando você vai na sua imagem, aqui em More, em iluminação, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais uma dica aqui pra vocês. <risos> Perdão, iluminação, parâmetros, aqui é a intensidade da luz ó, ainda de fora, isso como é uma cena externa, então... Costumo deixar isso aqui tudo como padrão, não, não, não, não trabalho com isso. Você trabalha em ambiente, alguns ajustes, se for fazer uma cena interna, tá bom? É isso, tá, pessoal? O local aqui, como eu comentei com vocês, vocês conseguem ajustar é, aonde o sol está, né? Olha só, tá? O mês aqui é o direcionamento, tá vendo? Não. Tá, como eu falei pra vocês, eu gostaria que... A luz realmente gerasse as sombras sombras aqui, ó, dos parapeitos, né? Aqui do, é, na, na, na fachada, tá? Aqui você pode ajustar, olha, só não precisa necessariamente no mapa. E aqui em fundo, você pode escolher várias imagens de fundo, tá vendo? Que são essas imagens que estão aqui no fundo. Eu vi uma pessoa comentando, então, ó, se eu quero... é a cidade, né? E eu posso rotacionar também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é interessante passar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Tempo, iluminação, câmera. Tá, olha, caso alguém tenha interesse, quando você vai em câmera na sua imagem, você vai em efeitos visuais, tá? existem, existem aqui muitos filtros. Tá? Olha só. Se isso for fazer parte né, da sua apresentação, tá? Aqui a gente encontra filtros, tá? Olha só, se você quiser fazer alguma coisa mais artística, tá? Então você encontra ó, pixelado, enfim, tá? Só pra vocês saberem que aqui em filtros a gente tem isso, tá? Olha, pessoal, eu acho que é isso, tá? São só, são só umas de 15, acho que a mais importante realmente era a Reflection Probes, Tá? que é as ondas de reflexão que eu acho que é importante ter na, na imagem de vocês, tá? É... Lembrando né, busquem, busquem usar, é... deixa eu achar aqui, uma coisa que eu também acho legal, objetos é, decalques tá? Os decalques eles são bacanas de você usar, por exemplo, o que tem aqui no chão, ó, são decalques tá? Então, às vezes você quer colocar alguma imperfeição, né, alguma coisa é, diferenciada, então, você pode usar aqui os decalques, tá? Por exemplo, é, esse aqui é um decalque, olha, não vou nem pegar, ó, ó é um decalque de, eu vou sair aqui, ó, é, que mostra que é água, né, molhado, ó, o chão molhado, Tá vendo? E aí você pode, trabalhando, ó, a opacidade dele, tá vendo? a localização dele. Tá, isso aqui é um deles, tá? Um desses decalques, tá? Ó. Ó. tá. Então tem vários, tá? Tem vários decalques, tá? Ó. Esse aqui é um outro decalque também aqui, ó. Como se tivesse, né, a tinta, né, ó. É, meio sujo mesmo para não ficar muito perfeito aqui também tem ó tá vendo que, que é um, uma espécie de é, como é que se fala aqui mofo né uma coisa nesse sentido ó. e você também pode escolher opacidade ó encaixar direitinho tá ó ó esse esse aqui também é um decalque ó tá vendo então, os decalques, eles ajudam eles ajudam a você é, detalhar um pouco mais a cena, né? Olha só. Tudo bem? É isso, tá? É uma diquinha a mais aí para passar para vocês. Lembrando que... Olha que legal. Ó. Vou... Vou selecionar essa visão aqui, ó. Vou vir aqui em imagem. Criar imagem. Ó, pronto, ó. E não, achei legal esse ângulo aqui, ó. Então... Temos aqui várias imagens criadas do projeto. Enfim, é isso. Tirem aí o domingo para fazer, né? Segunda-feira de manhã, seis da manhã, né? A data é o horário limite para a entrega dos, dos trabalhos do nosso desafio ArchiCAD 2 Emotion, tá bom? Bom domingo para vocês. Caprichem bastante aí, tá bom? Valeu, qualquer coisa, mandem dúvidas lá no grupo do... Telegram, tá bom? Valeu!